Opa, tudo bem? Tudo bem com você? Aqui é Bruno Piscinini novamente, mais conhecido como o Empreendedor Digital e hoje eu tenho uma visita ilustre aqui no nosso site, nesse vídeo, para compartilhar com a gente um pouco do, dos resultados que ele conseguiu nos últimos tempos, resultado realmente uh, muito bacana, tanto pelo resultado financeiro, mas como pelos resultados que ele conseguiu no, no nicho, de algo, num hobby que ele já tinha, que ele trabalhava, que eu costumo falar bastante que a ideia de se criar um negócio online não é simplesmente criar um negócio online pra arrancar dinheiro do mercado, mas é realmente transformar algo que a gente gosta, um hobby, uma paixão alguma coisa assim, num, em produtos no nosso, no nosso negócio principal e foi isso que o mesmo conseguiu fazer com o seu hobby, que era o modelismo dá pra ver até ali pela, pela câmera dele todos os, os modelos que ele tem atrás, que ele já montou, era realmente o hobby dele, ele conseguiu transformar esse hobby, essa paixão dele num negócio, então o Mason muito bem-vindo, obrigado aqui por participar com a gente desse bate-papo e contar um pouco mais uh, da sua história obrigado Bruno Obrigado pelo convite. Aí eu fico muito feliz de que tenha convidado para a gente fazer esse bate-papo aqui. É, como você falou aí é, eu até reforço, a coisa mais legal que deixa mais feliz é que eu vou praticar meu é, meu hobby. Muitas vezes posso aproveitar isso para gerar conteúdo, para fazer coisas e tô é, empreendendo aí na internet do mesmo jeito. Então, ou seja, é muito mais legal. Você fazer algo que você é, gosta ainda e que você tem conhecimento, claro, para você poder empreender. Então as dicas que você deu foram fundamentais aí para eu conseguir ser feliz no que eu tô fazendo. Né? Bom, é, isso, isso é o que realmente mais me agrada, porque até eu não sei como é que foi. A gente já vai. Eu já vou pedir pro mesmo contar um pouco mais da história dele do começo, pra gente conhecer como é que ele começou. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu comecei bastante com AdSense e afiliados. Acho que o mesmo também começou com AdSense. E eu tinha essa ideia de simplesmente querer arrancar dinheiro do mercado. O cara entra no meu site, clica, se manda, não quero saber, quero o meu clique e ser feliz. E não é assim que as coisas funcionam. Até deu resultado, deu um bom resultado rápido até, mas não era nada, não era o que eu gostava de fazer, não era aquela coisa, aquela realização pessoal de realmente trabalhar com algo que eu tenho orgulho, de ter clientes e que eu realmente ajudo de algum jeito, como o próprio mês que a gente fez e os clientes dele que ele ajuda com, com o hobby dele de aeromodelismo. Mas hoje esse vídeo é mais para falar do mês, antes que eu comece a contar muito de novo da minha história, então mesmo se quiser contar um pouco mais, depois a gente já fala mais dos resultados, mas contar mais como, como você descobriu esse mundo, se você se imaginava que ia estar nessa posição hoje, como é que você via e como é que foi assim, porque você é meu cliente do do empreendimentos lucrativos do e-marketing digital com resultados, né? Então, como como que os cursos, como é que os dois cursos é que você conheceu eles e como que ele ajudou você, como é que ele ajudou você nos seus negócios? Então, é o, o legal aí de de tudo, assim, é que o arrependimento que eu tenho é não ter conhecido antes né? Porque eu comecei, como eu sou, eu sou da área de TI né? Eu sempre fui profissional, então eu sei programar Fui gerente de projetos, tudo Então a facilidade com o computador eu tenho muito grande E por isso eu sempre ouvi falar, naquela época lá Dos blogs quando aumentaram, né? acho que era mais ou menos 2005, 2006 Eu comecei também a tentar fazer alguns blogs fora da área de aeromodelismo para tentar rentabilizar alguma coisa. E sempre consegui pouca coisa. Mas sempre tentando ir atrás. Aí, é, é, nunca consegui desistir. Fui deixando o projeto lá andando normal. Até que em 2013, no começo de 2013, eu falei, não, vou tentar fazer alguma coisa. E no, é, peguei um, um curso de é, AdSense, e uhum. não, não adiantou muito pra mim Porque eu, eu consegui dobrar o, o que eu tinha com a AdSense, Mas não era muita coisa Sim. E aí em cima disso que eu consegui saber E entrei na comunidade de marketing digital E aí, aí Nesse momento que eu vi o, os seus vídeos, eu até já falei com você, eu, eu brinco que eu não sei como eu caí na sua, na sua página lá de pesquisa, <risos> mas é porque eu já estava indo atrás dessas coisas de, de marketing digital Sim. e é, eu, eu achei muito interessante a forma como você colocou lá. E isso me uhum. convenceu e eu comecei o meu primeiro é, curso mesmo de empreendedorismo digital, foi o seu, né, o empreendedor efetivo, que é, foi onde eu consegui mais é, retorno aí. E aí foi uhum. quando eu comecei isso em abril do ano passado, a fazer o curso, mas eu fiquei com muito medo de, de lançar o produto <risos> e aí eu demorei só, só lancei em novembro. E aí, é. aí que eu falo, né, eu arrependo de, de, de não ter conhecido Sim. antes o, o curso e nem de ter lançado antes o, o o meu curso, né? Uhum. E, e nessa eu fiz eu, em aeromodelismo Porque eu já tinha um site Eu tinha um site há três anos é, De aeromodelismo Que era a minha tentativa de conseguir ganhar um pouco mais com a Edson. Mas uhum. assim, não movimentava muita coisa Eu não... é Só no finalzinho, quando eu aprendi a criar lista Com, com você lá em abril Sim. Comecei a implementar a lista de algum jeito Dentro do meu site com conteúdo Mas sem vender nada E aí eu consegui lançar... E o produto, e aí a partir daí eu vi que realmente dava resultado. É viu outro curso de você com o, o, o Henrique, né? Que é outro profissional muito bom também. Uhum. E é... aí eu consegui aplicar algumas coisas. Eu ainda só usei acho que uns 50-60% do curso e comecei a criar outros produtos. Tanto que agora ah. na minha prateleira eu tô com mais de um curso. Inclusive cursos em parceria, tudo, tudo sobre Sim. aeromodelismo, né? E, uhum. e, e tem me dado um retorno aí legal que a gente vai mostrar aí pro pessoal. Né? É. Uhum. Mas é, assim, não, isso... o resumo é isso, né? É, não, é bacana até porque essa história de, por exemplo, o. Esse olhar para trás é algo que acontece acho, com todo mundo que eu conheço. Eu estava falando até com o outro dia, o Rodrigo Polesso, que ele é meu sócio na, na máquina automática de vendas. E não sei se você que está assistindo o vídeo aí conhece, mas o site dele é Emagrecer de vez, É um dos maiores sites de emagrecimentos do Brasil. E ele tem, tem o e-book mais vendido do Brasil. E a gente tava conversando sobre esse cálculo que às vezes dói fazer, que a gente nem tenta fazer muito, que começa a pensar Pô, se eu tivesse feito isso um ano atrás, quanto que eu estaria agora? E se eu tivesse feito não sei o que, dois anos atrás. E sempre vai ter esse cálculo, porque sempre tem... A gente fica, ah, não tem certeza o que fazer, fica um pouco medo, até a minha própria namorada tá fazendo, ela tá fazendo o negócio dela, e ela tem bastante também o medo, um pouco, pô, mas será que eu coloco? Será que as pessoas vão gostar e para vender? Porque é uma habilidade que que não é natural. Não é natural. A gente, assim, desde pequeno, colégio, faculdade, a gente não é ensinado para fazer esse tipo de trabalho. A gente é muito acostumado a diluir responsabilidade. Dentro de uma empresa tem outras pessoas. E aqui, como empreendedor, assim, não só empreendedor digital, qualquer tipo de empreendedor, é realmente, se deu errado, a culpa é nossa. É nós que temos que assumir a responsabilidade. E realmente dar cara a tapa de um jeito que a gente não está acostumado. E isso. Isso a gente sente, não é comum para as pessoas. Então é, eu acho, mas acho que faz parte do processo de aprendizado realmente. E, e acho que, principalmente nós, que é o nosso grupo a gente tinha lá dentro do no, no Facebook a gente acabava falando empreendedor efetivo. Isso ajuda bastante ter outras pessoas para compartilhar o conhecimento e ter já uma estrutura para seguir por alguém que já passou pelo caminho das pedras, como a gente costuma falar, para não ter que sofrer tanto. Então uh, o que eu estava falando aqui antes. A gente já comentado até do, do próprio negócio. Eu acho muito interessante pelo fato de ser aeromodelismo, que às vezes uma das perguntas que mais aparecem que me mandam é o que que eu faço, sobre o que que eu trabalho. Geralmente a gente tende a olhar os mercados mais lucrativos, que é finanças, saúde, relacionamentos, mas tem tantos outros com tanta oportunidade, com resultados incríveis. Assim por pô aeromodelismo eu jamais assim não, não eu acho que acho que é o único cliente que eu tenho é que fala sobre isso e eu acho incrível porque é um hobby muito legal que conseguiu ter um resultado muito bacana fazendo o que gosta. Então, eu tava, o, ele me enviou aqui os resultados dele, que a gente sempre está conversando, ele põe no grupo, mas no, quando você lançou. foi em novembro de 2013, né? O primeiro e-book. E aí, no, nesse primeiro mês, fez dois mil... 2.104, reais com 16 centavos, isso do Hotmart, não é? O faturamento deve ser uns 23 mil reais, mas enfim, oh, desculpa, 2.300 reais, é. aumentei um zero assim que é. Não, mas é, é isso mesmo, quando eu, quando eu comecei, é, eu consegui já alavancar um pouco, justamente porque eu fui é, orientado aí dentro do curso a saber né, o, o que fazer. E o aeromodelismo é, é realmente um, é um nicho que é, é diferente. Né? É diferenciado porque ele não está dentro dos grandes mercados. E mesmo assim, é, eu tenho conseguido é, crescer aí dentro do, dos resultados. Né? A gente vê uma uma crescente, não sei se você vai mostrar a imagem aí no, no vídeo para o pessoal. É, se não der, eu te coloco na página. Talvez é. você coloque no vídeo também. Que é, no último mês aí de agosto, que foi o, o fechamento, está uh -huh. aqui 6.5464 é, 6.564 líquido, né? Uh -huh. Ou seja, é, deve ter tido aí uns R$ 7.000 de faturamento, mais ou menos. Sim. Então, é, isso aí mostra que o, o mercado é muito grande. Isso, porque eu, eu, eu não tenho muitos afiliados, porque eu ainda não estou investindo nisso, né? e você falou de um único cliente, eu acho que eu sou o único de aeromodelismo no Hotmart. Então, é, eu, pelo que eu procurei lá, não achei mais nada disso. Não né? achei ninguém para ser teu parceiro no negócio. é então eu, bem, bem que eu tentei, mas ali não, não dava. Talvez comece a aparecer mais agora. Mas isso aí foi foi bem interessante mesmo pelo pelo fato de conseguir aí um crescimento. Deu uma uma queda no começo, aí porque justamente eu, eu tava, eu tive muito receio de lançar o, como eu falei, o produto. Aí eu lancei, como comece, como deu certo no primeiro mês, eu comecei a correr atrás de estudar mais o curso né, que é, é, até eu entrei em contato com você na época, falando... Né, oh, não, eu estou fazendo isso, preciso aprender um pouco mais, tudo... e aí você me orientou lá em algumas, alguns itens... e aí eu consegui começar a estudar, aplicar, e aí começou a crescer... e aí só parou quando eu, eu tirei as férias. Né? É, uma, uma hora a gente tem que descansar, né? É, mas é legal que aquele mês ali no, no gráfico, depois não sei se vai estar aqui na página ou não, mas em. foi em, ali é o quê? Maio, né? Maio desse ano, teve uma queda, mas ainda assim ganhou R$ reais praticamente. R$ reais nada, É, e é, sem praticamente trabalhar sem fazer nada. Então ele continuou funcionando. Tem algumas coisas que ainda até estava falando com ele aqui antes da conversa, que o grande segredo é realmente conseguir fazer que possa sair e não dar essa queda, para não depender tanto do nosso salário. Tem jeitos e maneiras de fazer isso. Mas enfim, mas mesmo ele tendo abandonado o negócio, ainda assim, porque ele fez do jeito certo, com a lista, do jeito que, eu, que a gente indica no curso tanto do, do meu, do, do empreendedor, do de digitais altamente lucrativos no meu blog, indica a ideia de criar lista, manter o relacionamento, e isso cria, digamos, um funil que tende a funcionar no piloto automático na maior parte, aí tem que algumas coisas só ajustar para que ele seja o máximo possível automático para poder fazer, ou seja, tirar férias ou, ou se dedicar a novos projetos, né? como falou que tava fazendo outras parcerias e e tudo mais. Ah, e, e eu tava olhando aqui também no, nos, nos, no que tu mandou que até tu lançou em novembro do ano passado e até junho desse ano tu ainda tinha outro emprego, né? Então os resultados são ainda melhores porque só agora que, que tu tá 100% trabalhando com o negócio online, né? Isso é. Eu, eu, essas férias foram justamente é, umas férias programadas no emprego, não, era, não tinha nada a ver com, com o empreendimento. E é, eu, eu viajei aí durante 20 dias, então por isso que não, não consegui progredir, mas desde é, o momento que eu peguei o, o curso, lá em março, abril, até o momento que eu lancei, e passou alguns meses até só em junho, que eu realmente, junho desse ano, que eu comecei a me dedicar 100%, ou seja, é, todo o faturamento é, anterior a isso foi Conseguido exclusivamente com horas é, adicionais noturnas, né, Sim. É, vamos uhum. dizer, então eu, eu chegava de serviço, e como eu trabalho com TI, né, trabalhava com TI, é, muitas vezes eu precisava ficar até de noite, tudo, então não tinha muito tempo. Então uhum. era duas, três horas por dia, quando é, eu conseguia chegar nesse tempo, né, às vezes eu nem trabalhava Sim. todos os dias, né? Mas era justamente é, conciliando o trabalho com o empreendimento digital. Ah, isso, isso é bacana, até porque é uma dúvida que bastante pessoas têm: que, por exemplo, algumas estão ainda no emprego, estão querendo trocar de vida, fazer essa transição. E eu sempre falo que o jeito que eu fiz eu não recomendo, porque eu, para mim, não foi que nem o Mason fez, que foi, digamos, com mais calma, mais tranquilo, estabelecer uma base antes de dar o pulo. Eu descobri esse mundo, falei tchau, e fui com tudo, sem ganhar nada que fala, como é que a gente chama, queimei os que navios, para tá? realmente não ter opção. Mas não é como eu recomendo fazer, porque eu acho que é perigoso, é melhor fazer como ele fez, estava indo em outro emprego, foi com calma, e, e até isso é uma parte do curso, eu falo bastante no empreendedor efetivo, eu falo bastante, da questão de realmente quando tem menos tempo, focar naquelas atividades que dão o melhor resultado porque senão às vezes a gente fica perdendo tempo no site muda aquele negocinho aqui e ali e não, não vendeu nada, não conseguiu novos clientes, então se realmente focar nas coisas certas, que é o que eu mostro no curso ah, na construção da lista e do ter o um jeito certo de fazer, claro, a construção relacionamento, colocar o produto no ar para vender, é aí que consegue o resultado trabalhando, que falou duas, três horas às vezes por noite, porque tinha um emprego durante o dia. Isso, exatamente então é, eu fiz é, mais devagar do que você, né? Sim. Mas é, consegui os resultados mesmo trabalhando só nesses períodos aí. Então foi, uhum. foi bem gradativo aí e hoje eu tô buscando aí é, eu tô praticamente chegando no, no valor que eu ganhava no emprego Sim. E, ó, e a ideia é passar e, e aí isso, dentro disso agora <risos> é, não, passar e deixar sobrando, é, é não e fora que, além de estar tá passando se, se começa a contabilizar, pô tu não, não, não precisa sair de casa, não precisa enfrentar trânsito, não precisa tem qualidade de vida, pode levar o trabalho junto para outros lugares, se bem que com a vai levar os aviões, não seria tão fácil <risos> que são maiorzinhos, mas assim o laptop em si tem essa, essa mobilidade para levar para outros lugares, eu até estava no começo agora que em outubro eu estou me mudando para Barcelona, vou passar um ano lá que a, a minha namorada vai fazer um mestrado lá por um ano e eu vou para lá ficar com ela porque para mim é, é indiferente, quase praticamente, uh, onde eu estou trabalhando, eu só preciso do meu laptop e uma conexão assim como o Mason também, e a gente consegue levar, então não é nem só que do quanto ganha, mas o jeito que se ganha, que eu acho incrível, pela, pela qualidade de vida que dá, e o melhor é que dá pra passar. Sim. E não vou dizer fácil, assim, mas dá pra passar o que a gente. Que muitas pessoas ganham no emprego, fazendo uma coisa que a gente realmente tem, de repente, mais paixão do que a gente fazia no nosso, no, no nosso emprego anterior. É. Esse... Tem alguma mensagem final para deixar, para falar para o pessoal antes da a gente fechar aqui? Acho que. a gente até não ficar muito longo o vídeo. É, o, o que eu ia até comentar, justamente nessa parte de liberdade, é que, por exemplo, eu é, percebi que eu produzo mais de madrugada, então ah, é? eu começo a trabalhar às vezes 10 horas da noite, 9 horas da noite, e vou até 3, 4 horas da manhã. Então, até nisso você tem a liberdade, né? Você não precisa é. cumprir os 8 horas da manhã até as 10. Sim. Mas assim, a, a mensagem que eu tenho para dar para uh, quem está assistindo aí, futuro empreendedor que está começando nisso, é como o Bruno acabou de falar, é, não quer dizer que é fácil. É, todo o dinheiro que você consegue, sucesso, tudo, é devido a trabalho. Então você vai precisar de trabalho. Só que as vantagens. Desse, desses empreendimentos aqui São muitas Então é o que você tem mais chance de começar a iniciar E o melhor jeito Que é o que eu até falei que eu me arrependi É justamente você fazer na prática Então seja, Sim. pegar ó, o curso que você está Para conseguir entender como fazer Assistir uma aula, pôr na prática Assistir outra aula, pôr na prática Você vai ver que mesmo você achando Ah, não está perfeito, não está bom você vai conseguir ter retorno e isso vai te motivar a fazer mais coisas que é o que aconteceu comigo então, ou seja, você fazendo é, que o, o Bruno sempre comenta lá no, no curso dele Pô, se você não tem nada para vender então você está perdendo dinheiro é. você tem que colocar alguma coisa para vender Se senão você, realmente você perde dinheiro e, e nisso é a prática então o que eu, o que eu sempre falo para todo mundo é execução porque ideias boas todo mundo tem mas é, muitas vezes a gente fala, pô, eu tive essa ideia, só que o outro, que aplicou. Então execute. Execute mesmo que você acha que a ideia não pode ser boa, que de repente ela vai ser. Ah. Então acho que a mensagem principal aí, para não falar um, um monte, né? É, uh -huh. é essa aí que essa vai fazer toda a diferença para o primeiro passo e começar aí a galgar os resultados aí que como você, como eu aí. É, não, isso é bacana mesmo, isso é, é, algo, é algo que eu noto que acontece bastante, que eu chamo do, do famoso, do empreendedor de bar. É aquele cara que lê os livros, vê curso, vê vídeo, interage, entende, sabe todos os nomes. Tá, mas o que, que tu tem pra vender? Nada. É. Então não, não adianta muito, tem que, aí é um hobby, tem que. No final tem que. Já aconteceu muito assim de cliente que manda pra mim. Bruno, tô seguindo seu curso, mas não tô conseguindo ganhar nada. Tá, então me manda o teu site, o que, que tu tá vendendo? Ah, uh, não tenho mas como é que tu espera então tá fazendo dinheiro mágico é. tem que ser com afiliados ou o próprio produto que é o caminho que eu mais indico mas alguma coisa tem que ter não adianta só saber a ideia ideias que nem o Mason falou gente ideias tem um monte o problema é executar ter tempo saber que vale a pena fazer do jeito certo então é isso que importa então eu, a gente vai fechando esse vídeo por aqui agradeço de verdade o Mason por, por participar hoje aqui dessa conversa falar um pouco mais dos resultados que ele teve mostrando o que realmente é possível com o, com o seu negócio online. Se você quiser aprender mais sobre o curso que o próprio Mason participou e fez para ter esse resultado que ele teve, você pode visitar empreendimentoslucrativos.com.br que é o meu curso oficial aqui do, do site de tudo que eu faço que é o, o curso empreendimentos digitais altamente lucrativos lá você pode ver outros vídeos com mais dicas e como aprender para criar o seu próprio negócio na internet lucrativo porque só negócio na internet se não for lucrativo não é negócio é só uma, um hobby nada mais que isso o que pode ser não, se quiser fazer não tem problema nenhum mas eu é. gosto de pensar porque eu acho que Dá uma qualidade de vida maior, incentiva mais quando sabe que Pô, isso aqui tá pagando as minhas contas, isso aqui vai sustentar minha família. Então a gente tem mais paixão pelo negócio. Mesmo agradeço de novo, de verdade, por participar aqui, parabéns pelos resultados, são realmente yeah. incríveis. Tem muita gente que faz o curso, mas que nem você falou, simplesmente não põe em prática, não faz acontecer. E você fez isso com está aí os resultados estão se mostrando, e agora é só crescer, é só aumentar, tem novos projetos já. Aí que eu vi que estão sendo implementados. Então, só só coisas boas por vir. <risos> obrigado ah. aí por, pelo convite e obrigado aí pela disponibilização de de eu poder mostrar o que eu estou fazendo também. Obrigado. Ah, beleza. beleza então. Obrigado pessoal. Obrigado. Até a próxima. Woke up feeling great, today was made for me.